E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a quando utilizar estatísticas Z ou T em testes de significância. E temos dois cenários possíveis aqui que vemos em uma aula introdutória de estatística. O primeiro é quando estamos lidando com proporções e o segundo é quando estamos lidando com médias. E, no caso das proporções, quando estamos lidando com testes de significância, nós temos uma hipótese nula, e ela geralmente lida com a proporção da população, e podemos dizer que essa proporção seja igual a um valor que eu vou chamar de P1, mas talvez você tenha uma hipótese alternativa que diz que essa proporção pode ser maior, menor ou diferente desse P1. Portanto, eu vou colocar na hipótese alternativa que essa proporção da população ela vai ser diferente da proporção P1. E, para realizar esse teste de significância, nós temos uma população, e dela pegamos uma amostra de tamanho n. E, claro, as condições para esse teste devem ser atendidas, e nós falamos dessas condições em vídeos anteriores. E, a partir disso, nós calculamos o valor p. E lembre-se, o valor p é a probabilidade de se obter a proporção da amostra dentro de um intervalo não tão distante do que queremos. E lembre-se, o valor p é a probabilidade de se obter uma proporção amostral não tão distante da proporção populacional. E se esse valor estiver abaixo de um limite pré-determinado, então, nós rejeitamos a hipótese nula e sugerimos a hipótese alternativa. E como fazemos esse cálculo? Bem, nós encontramos um valor z associado para esse valor p aqui. E para calcular esse z, nós temos que descobrir quantos desvios padrões a amostragem está da média da população. E a média amostral ela vai ser igual à proporção da população Portanto, isso vai ser igual à diferença entre a proporção assumida, isso lembrando que quando estamos fazendo essa probabilidade, nós estamos assumindo que essa hipótese nula aqui é verdadeira, basicamente é a proporção amostral menos a proporção populacional. E nós dividimos isso pelo erro padrão da estatística, que nesse caso é o desvio padrão da proporção amostral. E o interessante é que, fazendo desse jeito, nós conseguimos colocar esse desvio padrão aqui dependente da proporção populacional. Ou seja, podemos colocar que o desvio padrão ele vai ser igual à raiz quadrada da proporção populacional, que multiplica 1 menos a proporção populacional, dividido pelo tamanho da amostra. Portanto, eu utilizaria essa estatística z aqui se eu tivesse as proporções, se eu tivesse somente as proporções e o tamanho da amostra. Isso me ajudaria a calcular o valor p para descobrir o quão longe ou o quão perto estamos da proporção populacional. Agora, nós também podemos fazer um teste utilizando as médias. E, de novo, nós temos uma hipótese nula. Nesse caso, a média, que eu vou chamar de mi, pode ser igual a mi1. E, na hipótese alternativa, a média pode ser maior, menor, ou simplesmente diferente de mi1. De novo, nós temos uma população, e dela nós retiramos uma amostra de tamanho n, só que dessa vez, ao invés de calcularmos a proporção da amostra, nós vamos calcular a média. Você pode calcular até outras coisas, tá? Isso que significa fazer uma estatística da amostra. Por exemplo, você pode calcular o desvio padrão da amostra. E uma coisa importante aqui, geralmente nós utilizamos o sigma para desvio padrão, mas, como em muitos casos esse valor é desconhecido, então nós podemos utilizar o s. E aqui nós temos um problema. Geralmente você calcularia a estatística z, na qual você pegaria a média amostral e subtrairia a média populacional. E nesse caso eu estou colocando como mi zero, já que nós estamos considerando essa hipótese nula verdadeira. E nós dividimos isso pelo desvio padrão da média da amostra. Mas acontece que isso não é tão fácil de descobrir. Isso seria o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n. E nós nem sabemos o tamanho da amostra, mas é muito difícil calcular a raiz quadrada disso aqui. Nós não sabemos quanto n vai ser e também não sabemos qual é o desvio padrão. Portanto, o que fazemos nesse caso é estimar esse valor aqui. E, para fazer isso, nós pegamos a média amostral e subtraímos a média populacional, assumindo que essa hipótese nula seja verdadeira, e dividimos isso pelo desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada de n. Isso aqui é um valor estimado mais próximo do real. E, por causa disso, ao invés de chamarmos de estatística Z, nós chamamos de estatística t. É o que conhecemos como t de student. E esse valor t ele está tabelado. Portanto, nós procuramos ele na tabela e isso vai nos dar uma noção melhor da probabilidade. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. e Até a próxima, pessoal!